Galera, tamo aqui no Fortnite com o game. Ele decidiu invadir, só que ele não vai jogar. Olha que moleque <susurra> louco, retardado, lixo. Oh, não, <risos> não vai jogar aqui a atualização dos tornadinhos que fica girando e da tempestade fica me acertando o raio porque eu sou um miserável. É, é Caraca, isso. Que <risos> wow! Oh my god! Oh! Um cara careca que tava ali. Cadê o careca? Careca! Careca é a maior. Careca é a maior. Vambora, vambora! Let's go, gamer! Vamos embora! Uh! Oi. Olha aqui, tem um Miranha. Pega na minha pina. <risos> Parece o meu pé. Pe... Ah, você é gay. Ah! Nossa, agora que eu vi o mapa tá ficando verde. Eu sou daltônico, meu. como que o Daltônico tá vendo verde se ele é daltônico? Será que ele identificou a cor que viu que é o daltônico e não identificou que é daltônico? Vamos que você é <risos> Eu não entendi o que eu falei, nem tu, acho Olha aqui, tem um uns cara aí, meu ah, louco, caindo aqui Acho que não tem ninguém caindo aqui, eu sou muito sortudo I'm sort Admira que eu quantos mais que eu tô? De 0 a 140, 0 a 140. Ninguém liga para só mais fria Aí começou a terceira guerra mundial Tô abrindo o um baú Ah, eu tô preso Pegar mais no shield Cara, por que, que tem um baú no meio de uma ventilação, velho? Por que que você fala? Por que que você tem boca? Por que, é que você tá invadindo meu vídeo? Nem sabia que você ia gravar vídeo. Nem sabia que você ia gravar vídeo. Olha só, só entrou entrou no meu grupo, né? Então, retardado. Não, eu literalmente fui clicar no Opa, botão iniciar tá. transmissão e então tu ficou lá e entrou no meu grupo. Culpa minha, é Olha, gente, tem pessoas brigando. Isso significa que eu vou ter sangue? Olha aqui, gente, eu consegui uma arma chamada. Eu é um meta! Agora irei atrás de pessoas. Enquanto o gamer me, me atrapalha. Um. 2, Dois. Quatro. Trezentos e oitenta. Você não é vai ser irritada! Você não vai é online. Tudo minutos eu convidar ele a é até um. Fim. Vai ser o melhor vídeo do meu canal se ele entrar, mano. Que aí vai ser o primeiro vídeo que vai ter três pessoas nesse canal. Olha, gente! Tem tem mais uma pessoa Opa, ceifador Ai, ai 21 Matei Ui 70 Odeio esses caras Adivinha quem esse tempo é O tem que é o meu aranha, mano? Já parou pra pensar? O que é o meu aranha, O Peter é? Ben O Peter Ben que é? Peter Ben, mano? Spider-Man, Spider-Man Does whatever a Spider-Man Desculpa, gente, a gente teve que dar spoiler do filme de Homem-Aranha e volta pra casa. Provavelmente você não sabia que era spoiler, agora você se ferrou. Gente, Isso que dá você, você assistir vídeo do Tony. E provavelmente você não sabia ah. que vai ter três ah. miranhas no filme. Provavelmente spoiler, agora a Agora você é. É morreu, você vai ser expirar até o resto da sua vida. Te amei, morre! Te amei, morre! Tony vai se enxingar! Não, se aparecer alguém, o Enzo 227778558, e comentando no meu canal, eu te odeio. Eu juro que eu vou ficar muito feliz. Como que é o nome dele? Fala a pergunta? o nome pergunta? Enzo 27058657. Tu vai no chat que eu vou criar uma conversinha aqui vou tingar. dar. Vai ter que assistir o vídeo de criar uma conversinha. Por que que Aí você me dá view, conteúdo e engajamento. mamá. Então, seguinte, por que você não grava vídeo em clipe? Que? só de tipo clipe, só de tipo, de, de de vídeos, de, de vídeo. Tipo clipe dos vídeos, clipe dos vídeos. Porque eu não quero. Eu vou sentir arte, vou <risos> Olha, gente, tem seres humanos caindo aqui. Olha, gente, tem um Oi! Acho que foi uma péssima ideia trazer o Gui para gravar esse vídeo. Yay. Enquanto isso o gamer tá jogando Blocksfruits. Um jogo muito famoso até. Ter... Né? Muito famoso. Quantos jogadores tem simultâneos uh, agora? Bom, simultâneo provavelmente mais de 2 milhões. E o total de jogadores. 2 bilhões. 2 bilhões. Por quê? Então. Fortnite tem mais. Eu sei, tem. 3 milhões, Fortnite. For Eu vou falar isso pro gamer que tava jogando Battlefield há 5 dias atrás. Dois animais Nossa, gente, vocês não estão ligados O Gamer quando jogando Battlefield Caos e tal Olha ele Meu Deus Olha que jogo bom meu Deus O Gamer tava assim, velho Esse retardar Olha Virei uma moto Gamer, você apoia a motociclista humana? E se ela quiser te matar? Aí eu mato ela Aí eu mato ela é, que tipo, que tipo, que tipo. Ah, voltou grudante! Eu vou pegar no negócio do elefante. Fala, moleque! Cadê os caras aqui nesse jogo? Ah, graças a Deus encontrei uma pessoa. Ah, não, tem pessoa aqui para trás. Olá, minions! Vocês querem meu lanche? Envenenado? É. Opa, tem uma pessoa aqui embaixo. o oh, pá, pá, pá, é um bote. Pai, pá, pá. eu odeio bacon. Vou colocar bacon na sua comida. Ah! Ura! Ura, ura! Ura! Onde é que o que meu? que tá acontecendo? Já que tá tudo o mundo morrendo é aqui. né meu Tô eu... o... o... o... buscar aqui também. O... Matei, Thomas, vai a merda! Oh, assim, ah, Pistola sinalizadora voltou. Sabe Qual Eu peguei no seu vovô. É o que você só percebeu agora. Moleque Sério, cara? No jogo Forte? Eu não jogo Fortnite, mano. Bagulho voltou, o bagulho voltou desde ontem. Ai! Juro que a gente não foi de não foi de propósito. Não. Não, não, não. Só foi da minha mão. Ai, a minha delícia mão, a, minha mão. A, a mão. mão. Pegando mãe, meu pão. Cara, eu eu ia falar mãe. Aí eu falei mão. Aí depois eu falei mamão. E, e eu e falei pão. Não, vocês perceberam como eu não jogo Fortnite, né? Eu nem sei das armas que tá acontecendo aqui. Não, cara, não mais, muito, Pra mim, Fortnite cara, agora. É, é melhor jogar meu Celeste lá, que tá, tá eu muito mais divertido bosta, que Fortnite. Uma... Falei isso o cara eu que joga box foi O Siri fazendo bá! Vai começar com essa porcaria de xingamento aí. Xingamento! Treta, treta, treta, treta, treta. Ah, se tiver um vídeo só de treta, de 10 minutos, sem edição de eu e o Gamer tretando, vocês vão assistir, né? Depois que ele me dá 30 segundos da vida real. Depois a gente grava, tá bom? É um spoiler aí. Ah, eu não gosto de me dançar, Você é um homem muito falso. Tudo aqui é heroína. Tudo heroína. Heroína hum, Ladybug Ketchumar se beijando! Você hum. tá ligado que eu vou pegar uma foto do Ladybug Ketchumar se beijando no Google e vou colocar no vídeo, né? Segura meu HS! Segura meu HS! E como eu faço com essas pessoas Fortnite, mano, eu falando, véio, as pessoas que jogam Fortnite, cara? Mano, eu tô falando, velho, as pessoas que jogam Fortnite tem dois neurônios a menos, cara. E você joga? Aí, ó. Joga? Ele tem quatro, porque ele <risos> joga um. <logo risos> <tra> você <risos> também é um o <risos> tem 6 a menos, mas você tem 4. Eu tenho 5 a mais que você. Que? Yeah. Eu contei. Contei em chinês. <risos> eu tô com vontade de coçar meu sovaco, velho. Caramba. Né, mano? Né, mano? <risos> e eu. Né, mano? Oh, Ô, seu Miranha! Ô, oh, seu Miranha, volta aqui! Nema. Aí, não acerta. Se eu acertaria, eu fosse muito bom. Opa, tem cara de carro aqui. Meu! eu subi no cara, mano. De carro. <risos> tô piadas de alta qualidade aqui, chat. Opa, amigo, tudo bem? Eu tô perseguindo um táxi aqui, gamer. Yeah, man, yeah, man, yeah, man. Tudo bom, amiguinho? Como você está? Você está bem? Não, eu, eu estou, estou melhor. Bem má, bem má. Oi? <risos> <risos> Opa, pra amigo, tá tudo bom? Que tá acontecendo. É, literalmente é literalmente assim. É literalmente... Imagina que você tá. Eu <risos> Aí, ok, ele eu fiz uma amizade aqui na Casual, Gamer Ok, eu fiz uma amizade na Casual aqui, Gamer Acho que eu tô um pouco ferrado Mano, ele transmitiu o carro O cara pegou o carro da minha frente Pera Aí, que aí um ele, eu aqui, comecei a funcionar pra ele, vou, ele vou, e ele voltou vou um vídeo aqui, rapidão, eu já volto. Vai embora Vou separar dele Foi bom enquanto eu te conheci, cara Agora somos na minha frente Quando Isso, o Gamer foi embora, né, chat Ainda bem Tomar copyright dessa música Ainda bem, né? Tu tá ficando doido? Vocês não gostam de mim. Eu gosto disso. que vocês me geram engajamento. Tá bom. Concordando com coisas que eu só vi, vocês não irão cair ao saber.mp4. Uau. Uau. Não, não quero fazer missãozinha de Fortnite. Não, cala a boca. Não, mas eu soube que quero saber. Cala a boca. Cala a boca. Quero saber do foguete. Cala a boca, cala a boca a fundação. Imediatamente eu, caramba. Eu não vou fazer, fundação. Você é um merda aqui, gente. Porte legal do corpo dele. Algum ser humaninho pra mim, seu saco? Hum, análise. Pá! Temos um amigo. Opa, gamer. Foi bom enquanto você não estava aqui. Agora que você voltou, estou triste. Ah! Eu acho que era o cara que eu fiz amizade há dois minutos atrás Olha que traíra O cara que eu fiz amizade há dois minutos atrás acabou de me trair, gamer Que traidor Vem pra cá, o senhor pro player Opa, amigo Vem tentar comigo Ok, eu vou pra safe, Concentração total aqui, mano Os caras são muito tryhard, velho Já sabe que eu falo isso sendo que eu matei uns caras aqui muito tryhard já estão lá, mano. Vou deixar eles ali. O cara tá indo pra lá. ABCDFGHIJKLMN. Ah... Tá bom, L. Ah, embora. Ai, ah, eu tô me dando do fogo. Minha bunda tá quente. Temos alguém, para Pra encher o saco? Temos alguém. Será que eu tô em cima do fundação, velho. Eu sou muito cagão, hein? Mano, eu acho que eu não consigo ver ninguém daqui, mano. Quase consertou o cara, mano. O gamer, se o cara que fez amizade comigo foi aquele cara que tentou me matar eu e eu matei seu, eu ele, ele, eu juro que eu já ouvir. Ninguém, ninguém liga para sua buda, eu gamer. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Eu sou herói, eu sou herói. Vambora, Mano, o cara acabou de se prender. Agora, que bosta. Se você acha que é ninguém liga. Ó oh, safe, cara. Nossa, a minha câmera tá estranha! Eu tô de. eu tô de.. de, de, de ter... tô na câmera normal! Meu Deus, eu fiquei com minha aranha na câmera <risos> normal, velho. <véio>. Que estranho. <risos> eu, vou, eu vou dar tarifa nessa briga de longe. Estourei, estourei o chute do cara, pelo menos. Tá todo mundo fugindo de secreto, Forte, tá forte ah! tá da perda... área, Que, que oi volta aqui, ah, mano, mas tá todo mundo fugindo, cara Não, mas todo mundo é cagão, velho Que isso? O cara tá em cima da árvore Acabou. Mano, o cara tá em cima da árvore que Mano, o que que tá acontecendo? Tem três pessoas em cima de três árvores, mano Eu nunca vi Fortnite assim Três trigos para três leões Cansados, trigados intrigados, intrigados. Triga. Três trigos tristes para três leões trigados eu, eu, eu, Mano, eu vou, eu vou na coroa Eu vou na coroa, dani Vou pegar a coroa. Ai, mentira, Ai, <risos> que O cara tá indo pra safe. What? Gamer, o que? O cara tá indo pra safe! Gamer, o, o cara pegou a coroa e foi pra safe, mano. Isso é normal? Não. É sim, na é verdade. É sim, é verdade. Por que, que o cara tá indo pra safe? Que louco, velho. Só morrer pra esse cara, eu vou dar um soco na minha mesa tão grande. Ah, ele vai fugir agora. Esse cara é um merda. Mas é um merda muito merda não tá entendendo mano o cara me dá dano e foge. eu vou ficar aqui nessa box é eu odeio o botão x, botão x. Ai, eu não. gosto do botão x não. que? que merda que eu fiz? que que eu fiz? mano eu usei o push no eu usei o, o jump eu usei o quadra jato no jump velho eu pulei Pulei o jump, eu, mano, pulei de guarda todo no jump. Eu tô com medo desse cara, véi. Eu tô com um pouco material, eu vou morrer. Mano, eu tô literalmente, tem cinco caras numa safe minúscula. O que que tá virando Fortnite? Tem então um drop ali, acho que eu vou no drop. Uau, que jogo legal. Tem um cara na, na, me observando, eu tô observando o cara, tem três caras escondido e tem um cara lá atrás. Legal, hein? Opa, amigo. Olha só! Você é louco, você é louco. Fui louco, fui louco, fui louco, fui louco, fui louco. Meu Deus. Mano, eu tô fazendo um... Eu tô, eu tô louco, eu tô com 20 de metros no High Gamer. Eu sou muito maluco, velho. O cara tá ali embaixo, na moita. Eu acho. Mano, esse cara vai subir em qualquer hora. Mano, eu preciso usar muito bem essas duas peças que eu tenho. Mais, usar o teclado. Mano. Será que ele nunca vai usar mais nada, né, Gamer? Oh, eu, tô eu tô safe! Eu tô safe, eu tô safe, eu tô parcialmente safe. Esse cara, eu tô com medo desse cara de baixo. Isso, porém. Ih, os cara me matou! Os cara se matou lá embaixo. Mano, só tem eu, esse cara e outro cara. Acho que outro cara ainda tá ali, mano. Onde tava. Oh, gamer, se eu ganhar, o que você que me dá? Deu um soco na cara. Dá um soco na cara. <risos> não precisa, não. Céu, véi. Tem quatro pessoas na última safe. Eu tô sem match, cara. Ó, oh, que legal. Sempre safe vai se mover. Que legal. legal. Eu vou, eu vou, eu vou pegar, pegar o, o placement legal. do cara. na vida na vida é, ah use o jump use o jump mano eu matei quase um cara não eu não o cara não sobe dois de cara. vida ah! isso comemos só gordinho meu só gordinho bounty chip super onda é muito bom pelo menos eu, com... eu vou comprar coisa no passe de batalha que legal não não se se se é, aquele se cara, não, cara, que cara que eu matei cara que eu matei Realmente, Caraca, o cara, realmente o cara que eu vou na verdade, vai ficar muito puto. Verdade, em, em quarto. Hein, caramba, caramba! Caramba! Gamer puto. Não vou, não recompensa bloqueada. E é. hum. é, hum. é, é, esse retardado aqui? Matim Domi 19. Ah, ele tava, tava no final tá, da partida. Cara, cara, cara, cara. na verdade. Era o cara que eu tava comendo. medo. Ah, ele morreu pro cara que me matou. Eu prefiro ir pro um mesmo, Leste mesmo. Cal, Cal Deixa eu ver se tá mal. Pra né? Porque depois a ah, da né? Cara é. Cara é que ela não era Tem hum. hum. tá um vento, tem hum. tá um vento Calma, né? Calma, né? Eu acho que você consegue MEU Deus. MEU Deus. MEU MEU Deus. Tô falando, mano Só fui olhar pra minha não, janela Sabe tá com engraçado? Hum Isso aqui vai pro vídeo, o cara me deu E spoiler que eu não tinha uma cidade não, chat, não, a galera do YouTube, vocês não estão entendendo O cara literalmente veio no meu chat e digitou E quando eu não tô olhando o chat Quando eu olho a Pedro no chat, não tem ninguém Ah, velho, na moral, disse isso também é bem, tá, tá, agora sim, tchau, vai embora Vai achar Vinicius 13 então, É muito bom